Fala, fala galerinha! Aí, Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Hoje a gente veio trazer livros que foram recomendados por pessoas daqui do Booktube. indicações, né, eu acho. Mas indicações estão aí para serem, o quê? Serem líderes, não é mesmo? Pode ligar seu primeiro livro, então. Eu vou dizer. O primeiro livro que eu coloquei é que foi indicado a mim por, na verdade, foi indicado para todas as pessoas <risos> que tiverem assistido ao vídeo, né? Que é o, o livro, é Gêmeas do Gelo, foi indicação de Alison do Geek's Anatomy. Esse aqui é um Thriller, né, que tem uma gêmea, tem um mistério, se alguém desaparece, se alguém desaparece, não sei do que você trata, né? Mas, tipo assim, uma, uma... Morreu é e outro sobreviveu. É Aí depois que sobreviveu, viu? diz que é a que morreu. Aí é. fica tipo... Eu lembro que é um negócio assim, é treta. Ninguém Foi é. pessoas que leram esse livro e também recomendaram. Não do Foi? Booktube, mas... É ótimo, é uma Tem umas fotos, tem umas figuras. Você não tá ótimo. preparada, não. Eu vou fazer minhas indicações mais ou menos em um ordem cronológica. E eu tinha que trazer esse livro porque esse é quase um clássico do Booktube. É a Lista Negra. Falei sobre ele, acho que semana passada, sobre o aeis que precisam estar nas escolas. Realmente, eu acho que é um livro importantíssimo pra gente falar sobre essa questão do bullying, importante a gente respeitar as pessoas, é importante a gente ver outras perspectivas, é importante a gente ter empatia, entender o um lado do outro. Ele foi a recomendação de Pão Moçalves, que na época ainda era Garota aí. É, é o é novo! É, é muito, é muito 3, 4 anos isso, mas eu acho que é um livro muito atual e é um livro muito importante para que as pessoas possam refletir sobre isto. a próxima indicação é de Léo, do canal Um Leitor a Mais, que é a Melodia Feroz. Ela faz campanha, né, dos livros que, que gosta. E eu tava aqui, comprei, é um livro que eu gostei muito também. Quero ler a continuação, não sei quando, bom dessa série, né? Não deixa de ser uma série, porque é uma, na verdade, uma duologia. Então, um, dois livros, você lê, é tranquilinho, no chão termina. E é isso aí. É uma aventurinha, aquela aventurinha simples, sabe? Tem aquele padrão de. de... História, aquela formulazinha meio que desdobrada e reinventada com as coisas bem legais. Eu tenho que um honrar o meu nome aqui de livros que tenham temas pesados, porque é um negócio que eu gosto. Eu tô vendo que essa lista aqui. <risos> Já tô Mas minha mal. segunda ligação foi de Ara Piccolo, do Conto Encanto, e é O Último Adeus. E gente, este livro, ele é um tapa na cara. Ele vai falar sobre suicídio, digamos assim, né? Na verdade, um menino se suicidou e a história é contada pela irmã dele. Toda essa coisa do pós e todas as pessoas que se culpam e todas as pessoas que... Ah, por que eu não percebi isso antes? Então ela vai trazer de uma forma muito sensível, mas ao mesmo tempo muito... não sei nem a palavra. Hum. É, um, é, é muito profundo esse livro, mas é uma, uma maneira muito de se falar ao mesmo tempo. Assim, ó, a escrita dela é muito boa nesse sentido. Realmente, não é um livro leve. Não é, porque, enfim, é um tema é meio pesado, né, minha gente? Mas é um livro que também vale muito a pena ser lido, e toda essa questão também de discussão sobre depressão e coisas desse tipo, que eu também acho muito importante. Minha última indicação é o livro que foi indicado, na verdade, há mais tempo, ao contrário do, do Icaro, né, que Carol tá fazendo nesse, nesse vídeo que é o um livro fake de Felipe Barenco, esse aqui foi uma indicação de Eduardo Caroni do canal 3Dudes e de várias outras pessoas né, que leram na época também, é um livro que eu marquei pouco, aqueles <risos> todo coloridinho aqui de lado. É, gostei muito, da, assim, não mudou minha vida e tal. Mas é um livro que eu, que eu me agradei bastante com a leitura. A terceira indicação que eu trago aqui, na verdade, eu, pelo que eu me lembro, foi a indicação de Tati Leite, se eu não me engano, Bruna Miranda, não lembro agora. Mas eu lembro que várias pessoas comentaram na época que ele foi lançado, e foi Estamos Bem, de, de não a cu. E esse livro também vai trazer um tema muito pesado. Desculpa, gente, mas enfim, eu amo <risos> esse tipo de livro. Mas ele vai tratar basicamente sobre luto, assim. Em outras palavras, ela, esse aqui, eu acho que dos três, é o livro mais sensível que tem. Assim, a escrita dela é uma, uma coisa meio poética, eu não sei explicar. Mas ela é bem curtinha, tem, sei lá, 200 e tantas páginas, duzentos páginas. Então ela é bem curta e apesar de eu ficar meio com o pé atrás de livros que trazem temas pesados de maneira muito curta, né, a pessoa não consegue se aprofundar, ela consegue. Assim, é muito bem redundante. Não fica tipo te... enrolando. É, não que tem fica... que falar. É, e... exatamente. Ela é objetiva e acabou, sabe? Tipo, é muito bonito. Traz umas reflexões muito bacanas também. Acho que sobre o ser humano de maneira geral. É um livro, assim, que ele trata dessa, dessa coisa mais pesada, mas de uma maneira muito leve e muito respeitosa. Deixe aqui embaixo nos comentários os livros que vocês descobriram aqui no BookTube, livros que vocês gostam muito, que descobriram aqui, assistindo nossos vídeos, assistindo vídeos de outras pessoas. No box de descrição a gente vai deixar o link para as pessoas né, que recomendaram esses livros para os canais dessas pessoas, vai estar tá aqui no box, assim como os links para comprar esses livros é. também, se você quiser ler. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque a gente está tendo vídeo todos os dias, durante esse mês de abril de 2018. Fica ligado nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e valeu! Valeu! Cacau! eu vou te cada um? É de um jeito diferente, né? Bem característico. É. Like I say, caicó! Tipo, caicó! A maçã é que se acaba, né? Ah, caicó! Ele é bem sucinto, eu achei.